E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, eu vou fazer um tutori tutorialzinho básico aqui de como é abrir uma, uma, um canal no YouTube. Como abrir um canal no YouTube. Mas antes de, de começar, eu ia pedir a vocês aí que dá um joinha aí, né? Dá um, deixa um likezinho aí pra nós aí. E, e se não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal e dá essa força pra nós aí que a gente tá começando agora tá eu eu já tenho um canal joémy de Deus mas eu tô eu tô de é, separando né O que é tutorial e outras eu tô separando é, os temas né porque eu faço muita coisa misturada no meu canal oficial então eu tô montando esse canal aí esses canais agora para poder é, colocar cada cada vídeo no seu canal certo então eu peço a vocês aí que que está chegando agora, tá assistindo esse vídeo, que está se utilizando desse vídeo, que se inscreva no nosso canal, é de graça, não paga nada, tá bom? E deixa seu likezinho, tendo alguma dúvida, deixa no comentário que a gente vai sempre estar tá respondendo, tá bom? Então é o seguinte pessoal, é, você estando aqui no... no... Primeira coisa para você abrir um canal, você tem que ter uma conta no Google, tá? Você abrindo uma conta no Google com, com um e-mail... É, você vai você vai fazer login né você entra no aqui no youtube e entra no login ele vai te pedir uma uma senha você digita sua senha vocês estando aqui no na página do youtube você vem aqui em login você vai aqui a mais opções criar uma conta aqui você digita o seu nome sobrenome seu endereço de e-mail criar uma senha você digita uma senha confirma aqui embaixo que você bota a data do nascimento Lembrando que não é bom você mentir, tá? bota a sua data de nascimento certo e o ano certo. Não tente ludibriar o sistema do YouTube e do Google, do Google no geral, porque eles têm meios de, de rastrear e descobrir que você está tentando ludibriar e aí ele vai com certeza cancelar a sua conta. Aqui você digita o seu sexo masculino e feminino. Né? Aqui você digita o telefone. Para contato, isso é muito importante também, você digitar o, o telefone para contato. Aqui o Brasil, tá, você, próxima etapa você digita a próxima etapa. Lembrando a vocês, pessoal, que aqui em cima, onde está escrito o nome, você vai colocar aqui o nome que você quer que o seu canal seja, tá? Se você quer cana canal, é, não precisa ser o seu nome em si. É o nome do canal que você quer que, que apareça é Aqui você, próxima etapa. Nesta parte aqui, pessoal, é a parte de privacidades e termos, tá? Vocês devem ler com atenção, tudo, com calma, antes de prosseguir. Perfeito? Então, termos, política de privacidade. Então, quando você chega no final ele entende que você leu, você concordo. Pronto. Aqui tem o telefone, você a mensagem de texto, chamada de voz, você escolhe o que você quer em caso de contato, continuar. Aí o telefone que você deu para ele, ele vai mandar para você um código de ativação. Você pega esse código de ativação tá? e digita lá, você digita o código de ativação que, que, que o YouTube te mandou. continuar pronto tá feito aqui o seu o seu confirme seu endereço de e-mail aí você confirma direitinho e você tá sua conta já tá pronta e aí o canal já tá já tá pronto pessoal depois de ter feito as verificações você recebeu o e-mail, você clica no link né? e vai te direcionar para aquela página. Eu só vou quiser que você entra no YouTube. Você entra no YouTube, faz o seu login com o seu e-mail. Digita sua senha que você cadastrou lá e pronto, seu canal está pronto, você está no seu canal. Depois você faz as configurações, você entra em personalizar e coloca as fotos de perfil e a foto de fundo. Tá? Essas fotos de fundo aqui, pessoal, que é complicada que ela é, Você tem que ver a medida certa aqui para colocar. Mas se você colocar uma foto grande, ela vai demarcar só a parte que vai entrar aqui e o resto ela vai ficar excluído vai ficar pra fora. Pronto, tá pronto o seu canal. Depois é só você colocar e enviar vídeos e tá com o canalzinho pronto. Ok? Se você gostou, deixa um joinha aí, tá? E se inscreva no canal. E eu agradeço. Até a próxima.